E atenção Geração Rebelde! 2022 começa com novidades na Netflix. E no vídeo de hoje, eu, Bruna Sica, vou revelar quem é quem na nova versão de Rebelde. Então, se inscreva no canal e vem conferir tudo isso e muito mais agora! É pessoal, eu tenho certeza que você que acompanhou a versão mexicana de Rebelde em 2004, Tá curioso pra assistir a versão da Netflix de Rebelde? Sim, eu confesso que eu estou muito curioso, e é lógico, por isso que eu fiz esse vídeo. Ah, se você é fã de RBD Rebelde, toda vez que tem vídeo aqui que eu falo sobre nossos queridos, tem que deixar o um comentário falando o quê? Eu sou Rebelde! Ah, e se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, combinado? E vamos lá pra gente descobrir quem é quem nessa versão da Netflix. Vamos lá, a nossa brasileira, sim, temos uma brasileira nessa versão, estou falando da atriz Giovanna Grigio. Ela que fez a Milly da novela Chiquititas do SBT e também fez diversas participações na temporada de Malhação, ela sim vai estrelar, sim, a versão da Netflix de Rebelde. Ela, na novela, vai interpretar a Emília. E eu vi umas imagens aí, né? alguns trailers que a Netflix divulgou. Giovana está bem estilosa e eu tenho certeza que ela vai arrasar e vai representar muito bem o nosso Brasil para esse mundão todo. Continuando a nossa lista, agora aparece a atriz e cantora mexicana Azul Guaita. Sim, ela vai fazer parte de Rebelde. Nessa versão, ela vai interpretar a Jana Correm. Eu acho que é assim que vai falar, tá? Mas quando a gente for assistir toda a temporada, os episódios, né? A gente vai saber certinho como fala, como é a expressão de cada nome de cada personagem. Então, me perdoem e não me julguem, tá bom? Então, a Azul Guaita vai interpretar a Jana Corren. Um outro ator aí, ó, que tá nessa lista também desses protagonistas de Rebelde é o polêmico, sim, Sérgio Maier Morim, Ele que é ator aí da conhecidíssima Barba Mori, que fez famosa, né? Que ela interpretou a nossa querida novela Rubi, essa primeira versão. Esse ator deu o que falar nos últimos tempos, né? Antes mesmo da estreia de Rebelde, né? Ele foi nas redes sociais falando que odeia as músicas do RBD, odeia Rebelde e por aí vai. Até mesmo alguns integrantes do RBD como o Christian Chaves fez questão de falar que ele foi totalmente desnecessário e pedindo respeito para aqueles que amam e aqueles que participaram da versão de Rebelde e também do RBD. Então, ele já causou muitas pessoas pediram nas redes sociais né, que o Sérgio fosse retirado, né, tirado, ou melhor dizendo, né, dessa versão da Netflix. E ele depois foi nas redes sociais pedindo desculpas pelo que ele falou sobre RBD, Rebelde e por aí vai. Mas todo mundo, toda a geração RBD, sim, está com o um pezinho atrás para esse ator. O Sérgio, nessa versão da Netflix, vai interpretar o personagem Estevão. É e agora eu vou falar dela, que participou da versão mexicana de The Voice Kids e é filha do ator e comediante Omar Chaparro. Estou falando da atriz e cantora Andrea Chaparro. Nessa versão da Netflix de Rebelde, ela vai interpretar a personagem MJ ou MJ. Vamos acompanhar como é que vai ser a expressão correta desse personagem, combinado? Continuando aqui, o ator Franco Massini, ele vai ser o personagem Luca Colucci. Olha só a referência, né? Será que ele realmente tem alguma conexão? Qual é o parentesco dele com a nossa personagem, a icônica Mia Colucci, que foi interpretado pela nossa querida Anaí? Será que ela é filha de Miguel e Mia? Qual será o parentesco? A gente vai ter que acompanhar, a gente vai ter que assistir essa versão para a gente desvendar todo esse mistério de quem é Luca Colucci, vamos assistir. Ele também, ele já é um consagrado ator, né, ele fez sucesso na série Peter Punk da Disney. Então vamos ver como esse ator argentino vai desempenhar aí o personagem Luca Colucci. Continuando, e quem vai fazer o personagem Dixon É ele, Jerônimo Cantilo. ele já protagonizou diversas séries, falando sobre várias situações aí desse mundão todo. E ele fez as séries Lua Morales e também Verdade Oculta. Então, o Dixon vai ser interpretado aí pelo ator Jerônimo Cantilo. Continuando aqui a nossa lista, e agora ela, que é a primeira vez que ela vai estar fazendo né, um desafio da carreira dela como atriz. Estou falando dela, da cantora Lisette Celine Ela já era conhecida lá no México... Para sua carreira aí, artística como cantora com o nome Selene. Mas agora ela vai estar tá aí como atriz. Segundo informações de bastidores, ela está se destacando muito. E a personagem dela, nessa versão de Rebelde, que todo mundo fala que vai ser a mais polêmica, que vai dar o que falar. E é aquilo, né? Os bastidores estão falando que ela está saindo muito bem. Eu acho que o resultado vai ser bem positivo e vamos acompanhar. Lisette Selene vai fazer a personagem. Anja, Então, todo mundo de olho na Anja. Se todo mundo falou também que a versão mexicana de Rebelde foi a melhor, lógico que ela tinha que estar presente aí, com mais força ainda, nessa versão da Netflix. E lógico, vamos ter uma personagem icônica nessa versão. Estou falando da Celina, lembra dela? Essa aluna de Elite Way que sempre causava na escola, né? e dava, dava muito o que falar também com os integrantes de Rebelde lá na novela. Então, a Celina vai estar nessa versão da Netflix. Mas dessa vez, não como aluna, e sim como diretora. Olha como o mundo dá voltas, né? Então, a atriz Estefana Real vai interpretar a personagem Selina Ferrer de Rebelde 2004, agora em Rebelde da Netflix. É, pessoal, estou aqui como um bom acompanhante aí como um bom fã de Rebelde da geração Rebelde RBD e tô aqui ansioso para essa versão da Netflix que vai contar com 20 episódios dessa primeira temporada vamos acompanhar vamos assistir para a gente dar aquela opinião realmente do que nós da geração RBD acompanhou e gostou de Rebelde combinado? Ah se você ainda não é inscrito no canal se inscreva agora mesmo ative as notificações para ficar informado de tudo tudo que vai acontecer nessa temporada de Rebelde aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.